Fala aqui seja bem-vindo ao podcast Arquitetando e por aqui eu divido técnicas e estratégias para você se tornar um arquiteto expert na área de TI e no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre por que utilizar a notação MDL para fazer diagramas de dados tá modelagem de dados fazendo uso de MDL Bora lá Para a gente começar esse conteúdo, o que é importante você ter em mente que o arquiteto ele precisa ter um carinho, um cuidado todo especial não só com a camada core, aquela camada onde a gente tem é, os microserviços, o back-end, né, como um todo. A gente chama, né, de core, né, essa camada é, onde tem em geral a inteligência do sistema. O arquiteto ele precisa se preocupar com tudo. Ele precisa se preocupar com a camada de front-end, né, é, com a camada também de back logicamente e também com a camada de dados e não só isso, né. E entra aí também infraestrutura, segurança, até mesmo o x é importante entender ali mais ou menos como que vai funcionar, né, o tipo de público alvo que a gente vai ter na aplicação para a gente conseguir, né, é, distribuir de forma correta o processamento. Na aplicação. Mas quando a gente está falando da camada de dados, ela acaba sendo uma camada muito crítica, porque a forma como nós armazenamos as informações impacta diretamente em como a gente constrói o nosso core e muitas vezes até mesmo na performance e na experiência que o usuário tem com a nossa aplicação. E por que utilizar o MDL, Pisani? Porque o MDL é uma notação feita para arquitetura de forma que se você é um arquiteto está trabalhando com arquitetura hoje em dia você terá aí uma anotação que você poderá utilizar no seu dia a dia para desenhar o seu core para desenhar o seu front-end e também a sua camada de dados então acaba sendo uma única anotação para todas as camadas isso é muito legal e praticamente não existe né é, uma notação que cubra todas as camadas incluindo a camada de dados a mais próxima né que possibilita isso que possibilita que a gente faça ali uma modelagem de dados é o ml só que é o ml acaba sendo uma notação extremamente complexa mais difícil de engajar as pessoas e a não ser que você tenha um time que conheça bastante de ml você vai apanhar bastante ali para conseguir fazer com que todo mundo né entenda o seu desenho e enfim que você consiga construir ali toda a documentação do seu sistema incluindo a camada de dados o um outro ponto que me encoraja e que eu também quero encorajar você a utilizar a notação mdl para fazer os seus modelos de dados é que o MDL é extremamente simples e tem poucas regras. Isso faz com que você consiga ter um engajamento maior de todas as pessoas envolvidas no projeto. Elas vão conseguir entender melhor o seu desenho. E como ponto adicional, você conseguirá efetivamente desenhar uma modelagem de dados tanto lógica quanto física, envolvendo diversos tipos de dispositivos de persistência cache's, bancos não relacionais e bancos relacionais você consegue unificar toda essa modelagem em um único tipo de notação e olha só que legal você faz o link de tudo isso com seus diagramas de arquitetura também então é que essa notação faz a diferença total no dia a dia de quem a aplica para fazer literalmente né o seu planejamento ali da camada de dados a sua definição de dados e dividir isso com os times tanto para validação né um time ali de de dados quanto também para o time de desenvolvimento entender tangibilizar aterrizar ali no seu é, projeto né ao ponto de, de repente até de começar ali a implementação um migration por exemplo usando esse desenho nessa né? visão inicial que lógico né não dá para ser hoje em dia tão detalhada assim a não ser que seja realmente requerido pela sua companhia né mas em projetos mais ágeis é, muitas vezes você coloca ele ali em, em alto nível né e também vai ajudar o seu time a começar a implementação por exemplo fazendo uso de migrations ele vai utilizar ali né a o seu desenho como base para a implementação da camada de dados ali a partir de migrations, beleza? que este conteúdo é parte de um conteúdo maior onde eu divido toda uma explicação com diagramas e fica o convite de você assistir esse conteúdo lá no nosso canal do YouTube ou no Instagram. Bacana? Bom, então vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like para gente, beleza? Um super abraço, Arq. Até a próxima.